Pesquisar o imóvel. Clico no botão pesquisar. Preencho o campo de identificação do imóvel. Escolho o município. Também vai ser maracanau. Informo a área do terreno, fato 1.500. A unidade de medida vai ser metros quadrados. Eu vou ter que informar a área construída, vai ser 2.500. O valor, que é 200.000. A negociação vai ser a oferta mesmo. A data, eu vou colocar uma data aqui. De 10 e 2000. e 1996. Um, um contato vai ser Alberto. info fone de qualquer. Agora eu vou colocar um comentário para o imóvel. Pronto. Após isso, eu vou clicar em Incluir. Se eu fizer alguma alteração, eu clico em Atualizar.